Não, não, é bem assim, não, Pois é, esse é um ponto interessante sobre o álcool, é entender que o álcool funciona no nosso organismo de forma depreciativa, ele acaba deprimindo o nosso organismo na sua quantidade no qual ele é ingerido. Uga. Como é que funciona Olha. esse negócio da cerveja no, no organismo do corredor, cara? Você não, não serve <risos> Pô, No, é no, no meu... No, pico, pico, pô. Como é que é a vida da, da cerveja corrida junto? No, no, no, no, no, no, no meu organismo funciona muito bem, cara. Me relaxa e tal. Eu acho que tudo, falando da experiência mais prática, né? Da vivência... Da, da vivência da vivência mesmo, né, com a cerveja, eu acho que tudo que a gente faz que não tem exagero, né, cara, eu acho que funciona bem, né. Se a gente for falar do álcool como substância só, né, cara, a gente sabe que o álcool é uma substância depiciativa, né, cara, que ela desidrata o organismo, né, mas ela também, cara, ela funciona como uma, uma válvula de escape, um relaxamento, né, eu acho que é bem legal. E assim, só para ilustrar um pouquinho isso aí, né, André? muita curiosidade, A semana eu tava colocando o Lucas para dormir, eu estava assistindo um documentário que tem no Netflix sobre o Ronnie Coleman. Você já ouviu falar nesse cara? Claro, cara. O Mr. Olímpia. O cara Mister mais Olympia, mais... Olympia, cara. todos os tempos aí. Do Exatamente. O Ronnie Coleman ele é um fisiculturista. Só que para ele chegar nisso aí, né, cara, não sei se você já teve a oportunidade de ver o documentário, até comentando um pouco disso. É... Rod. Ele... Rod. Ele, ele ele, perdeu vários anos, né, cara, o Mr. Olímpia, né? E aí tinha um cara que ele se espelhava muito no cara, e eles estavam disputando acho que um Mr. Olímpia na Rússia. E aí ele, quando foi na véspera da competição, ele foi lá no quarto do cara que ganhava todos os anos, bateu na porta do cara e falou, velho, mas e aí? Qual, qual que é o teu segredo, né? falou, vem cá, cara. Aí pegou dois copos pequenininhos, colocou uma dose de vodka pro cara, aí botou uma pra ele, aí falou, toma aí. Ele falou, cara, mas e a minha dieta, não sei o quê, né? não falou, bebe aí, cara. Aí falou, tá bom, aí tomou uma dose, aí continuaram conversando, não sei o que, não sei o que, agora ele toma outra dose. Aí tomou, e disse que nessa brincadeira aí, eu acho que ele deve ter tomado umas 4, 5 doses de vodka, né? Só que o cara pegou e relaxou, e o cara nunca tinha ganhado o Mr. Olympia. No outro dia, o cara foi competir, tava relaxadão lá, enfim, sei que o cara acabou ganhando a competição, né? Então... É, como eu estava dizendo aí, né, no início da brincadeira... aproveitando e complementando a história que você esqueceu, que é até um ponto importante sobre isso, para nós corredores, então é mais ainda, é porque por conta da desidratação que ele sofreu causada pelo álcool, ele conseguiu ter uma menor, de, melhor definição... Do corpo, como o Míscerolimia precisa dessa definição, né, diminuir essa camada entre o, a pele e o músculo para aparecer melhor. Então, ele teve uma definição que até então ele não tinha conseguido atingir por conta dessa desidratação prévia que o álcool causou. Esse que foi o grande tropeço que levou ele à vitória, essa primeira vitória. Mas eu acho que depois dessa, dessa questão, ele trouxe, ele levou muito para a vida dele o tal do relaxar. Mas não a cachaça sempre em pré pé É, lógico, lógico. Não, e a mesma coisa que funciona pra nós. Aqui é tem uma coleção aqui, mas eu não tomei tudo de uma vez, né, cara? É, é uma por vez aí, uma no fim de semana, às vezes duas. né? Quando eu andei, vem aqui em casa, três. <risos> <risos> três cachos. <risos> não, não é bem esse, assim, não.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 É, relaxamento no, no nosso organismo, né? Você perde um pouco dessa pressão, tanto psicológica quanto fisiológica. Porém, contudo, entretanto, o álcool, por ele ser depreciativo, o que, que ele faz? O álcool não é uma substância normal no nosso organismo. Então, o corpo, ele para de fazer, digamos, priorizar tudo que ele está fazendo para eliminar o álcool. Então, ele vai gerar um maior estresse no seu fígado, vai gerar um maior estresse no seu rim, para eliminar essa quantidade, para voltar aos níveis normais no seu corpo. Então isso acaba gerando um grande desgaste. Tanto que a gente pode ver que os acidentes de trânsito, eles são causados muito mais do que o cara está doidão ou qualquer coisa, ele não está sabendo o que está fazendo, porque ele está cansado. Véio. O álcool cansa o nosso organismo, né? Se gera um desgaste para eliminar essa substância tóxica no nosso organismo. O cara normalmente ele pega no sono antes de bater no, bater no carro ou qualquer coisa, né? Ou atropelar alguém, ele acaba perdendo um pouco da noção não, a pescadinha daquela pescadinha aquela parte do automático né do nosso corpo comece, começa a funcionar muito porque o cérebro a parte pensante o pré-frontal onde que a gente gasta energia para pensar e tudo mais ele para de funcionar ele começa a ir para o automático porque gasta muita energia para pensar então o cara já não tá mais pensando tá funcionando tudo no automático enquanto tá gastando energia para processar esse álcool para sair é esse que é a grande problemática do, da utilização do álcool. Você acaba fugindo um pouco da necessidade. Ou seja, no seu descanso, a recuperação muscular, ó, vai tomar o álcool. O álcool vai atrapalhar a sua recuperação muscular na parte fisiológica. Vai sim. Porra, vai trazer um relaxamento e tudo mais, um estacionamento. Entra como um brinde, que muitas vezes a gente coloca como, porra, depois daquela prova eu quero tomar uma e tal, tá, vou lá fazer, isso vai atrapalhar a sua recuperação, mas também pode ser algo positivo para você fazer as coisas. A gente tem que entender que não existe um, um 100% correto, né, para se realizar as coisas, porque tá tudo muito ligado. Mas o com certeza que tá errado é você se tornar dependente do álcool para qualquer ação na sua vida. A gente ficar... Exagero também, né, nosso... o... né, Andrei? As pessoas às vezes não sabem que às vezes é uma cervejinha só, uma... Um copinho de vinho, uma tacinha né? vi, Até porque vi, é, é bom, né? Eu acho. É, porque às vezes também é, tem essa, essa causa do relacionamento, a gente às vezes fica com, é, mais desinibido, né, cara? E às vezes a gente tá ali com uma amiga, conversar um pouco mais. Eu acho que é muito também muito que acontece até comigo mesmo, assim, né? Aí você tá ali, aí você quer mais um, e mais um, e mais um. E é isso aí é que eu acho que vai levar o cara a acabar tomando mais do que deve, né, cara? E Sim. aí é onde, onde tá o erro. E a Sim. dependência Sim. também que é o complexo, né? Sim, e se possível for, buscar relaxamento de outras formas também, uma meditação, curtir uma música, outras formas que não ingerir uma substância que pode ser tóxica ao seu organismo. Há sempre várias estratégias. Bom, Guga, só para a gente complementar e encerrar esse assunto do álcool, cara, o Rafael Caldeira perguntou aqui pra gente: aproveitando que o assunto é o álcool, quando tomamos uma cachaçada no sábado, por exemplo, você sugere uma corrida no dia seguinte, domingo, ou nos pouparmos e retornarmos ao treino de segunda-feira? Vamos é, lá, né? aos <risos> pontos <risos> sociais, o seu corpo vai estar cansado dessa cachaçada, como a te relatou agora há pouco, o seu corpo provavelmente vai estar desidratado dessa cachaçada, e essa desidratação promove um estresse complexo no seu organismo, você vai correr, você vai exigir do seu corpo é, mais intensidade, mais esforço, e seu corpo está cansado, então se for fazer alguma corrida pós-cachaçada, que seja uma corrida leve. Né, e preocupe-se bastante com a sua hidratação e a sua alimentação, já que você vai ter muito carboidrato também para consumir esse álcool. Porque o carboidrato é aquele carboidrato vazio, né? Um carboidrato que vai lá só para roubar a sua energia e você precisa se recuperar. Então, você vai estar de certa forma é... debilitado para fazer qualquer tipo de atividade em alta intensidade. Tá bom. Então, nesse sentido, depende do momento. Se você dá um trote leve só para dar uma. Manter o corpo em movimento, mas preocupe-se no seu descanso, na sua alimentação. E evita tomar caixa cachaçada em momentos cruciais do seu treino. Uma <risos> coisa para complementar, Igor. Não, nenhuma coisa pra complementar não. É até difícil, né, cara? Você tá dando do esforço, né? Porque a gente tá precisando, depois de uma cachaçada, né? Não, a gente tá precisando é descansar, né, cara? Então eu acho que é muito mais válido ali, às vezes, você ficar em casa ali procurando recuperar, procurando se alimentar bem, se hidratar bem do que é, aumentar ainda né, ali o risco de, de, de uma desidratação, até de uma lesão ali, dependendo da intensidade que for o álcool e o treino, né, cara? É melhor o cara ficar em casa, preocupar em se recuperar primeiro si para treinar bem, às vezes na segunda, no, se for no sábado, né? O caso, né, para voltar bem na, na, na, na semana superior a gente. Esse caso aí, pra mim, eu acho que não é. Vai pra rua, vai fazer uma caminhadinha aí, tomar um sol ali, do que, que sair pra fazer um tem Uma água como de voltar... Como você mesmo faço... falou ali, é melhor fazer uma atividade bem leve mesmo, né? Então, faz com uma caminhada, às vezes uma pedaladinha leve ali, do que, que sair pra fazer alguma coisa com quantidade, né?